Então começou ontem a feira integrada, né? mostra integrada de teatro aqui da Universidade Estadual. Primeiro dia foi para trabalhos dos alunos. Como foi? Qual foi o feedback que você teve da primeira noite? Foi fantástico. Foi uma tarde e uma noite focada nas experiências de docência, de estágio. Então, nas escolas públicas, em projetos socioeducativos em que estamos. E foi fantástico, não só em relação aos estudantes, né, do curso, mas outras pessoas que vieram, pessoas dos próprios projetos que vieram para cá interagir conosco e dizer da importância do teatro nessas instituições. aqui ao lado de um dos professores que é o Itamar Wagner Simões que tem hoje aí o um espetáculo com o pessoal do quarto ano do curso, né? Fala para nós aí é tudo um meio código esse espetáculo, né? Mas como foi montar? E é uma experiência nova porque é uma experiência coletiva você falava pra gente. Sim, é. É, esse é a turma do quarto ano que, tá, é, que é responsável né, pela criação do espetáculo eu sou o professor que estou encaminhando essa disciplina, que é a disciplina de criação em artes cênicas né, do último ano. Ela acontece nos dois últimos né, semestres do último ano letivo, então eu estou encaminhando é, esse grupo né, nesse trabalho de criação, que é um trabalho de criação coletiva. E é uma adaptação do texto O Rei da Vela, que é um texto clássico da dramaturgia brasileira, que foi um texto muito importante do movimento antropofágico no teatro. né? Aquele movimento lá de, de arte moderna, da Semana de Arte Moderna de 22, ele reverberou no teatro com esse texto inaugural. Né, desse movimento no teatro, que é o Rei da Vela, um texto do Oswald de Andrade. Então, é uma criação a partir desse texto. Certo. E essa experiência, esses alunos que estão saindo para o mercado de trabalho agora, né? Esse é o último ano. Então, eles estão montando esse teatro hoje aqui e amanhã eles são competentes para seguir sem o professor Itamar. <risos> Sim. É, é um curso de licenciatura, né? Mas a gente sempre gosta de dizer isso. É um curso de licenciatura, mas o foco da nossa formação é do professor arquiteto artista e pesquisador. Né? Então tem esse viés da licenciatura, né, da pedagogia do teatro, mas também a formação de ator, a formação de diretor, são experimentadas várias disciplinas, né, várias áreas da criação teatral. Música Começa o teatro para valer, né? Tem esse teatro que é o Rei da Vela. O professor Itamar já explicou para nós um pouco desse, desse espetáculo, todo representativo e cheio de simbologia. Ai, que... Gente, vocês precisam vir todos os dias, às 19h30, aqui no TUM. Vai ocorrer um espetáculo diferente a cada dia, aberto à comunidade, de forma gratuita. Então venham, só cheguem meia hora antes, porque geralmente a disputa é grande pelos ingressos. E se acabar, não, não entra mais. Não, não, porque tem limitação. Né? Tá bem? Então venham, que é uma festa, uma celebração do teatro. Vamos curtir o teatro da UEM. Obrigado, Ligiane. Obrigada. Num verdadeiro intercâmbio, nós precisamos equipar o teatro com um sistema de iluminação e som decentes. E a gente tem que cobrar os nossos políticos também, porque a gente sabe que a universidade vive o orçamento que é destinado a ela, que faz, o seja possível esse orçamento, mas a gente precisa dizer aos nossos políticos, aos nossos deputados, federais, estaduais, estaduais aos nossos governadores de Estado, que as Peguei-me outra vez, mas fui dispensado pela economia! Não posso morrer de fome! esse espetáculo vai repetir ainda algumas vezes durante a semana. E temos que lembrar também que o evento é gratuito e aberto à população, né? Exatamente, é, é gratuito. Esse espetáculo acontece hoje quinta, estamos estreando, a gente vai apresentar também amanhã na sexta e no sábado. No sábado vai ter uma ação de mediação teatral, que é coordenada por uma outra disciplina, que é a disciplina de pedagogias do teatro, que acontece no segundo ano. Então, eles vão, os alunos vão desenvolver uma ação de mediação teatral nesse último dia. E aí... E a mostra continua. A gente tem o espetáculo Atemporais, que é da disciplina de prática de atuação teatral 2. Tem também, hoje a gente vai falar de amor, que é também um, um espetáculo da disciplina prática de atuação teatral 2. E a gente ainda tem um espetáculo do terceiro ano, que é, isso não é... Eu esqueci o nome? Você Sim, que... Eu falei da marmelada, é né? Marme... Ou é. casamento, carnaval, o mar... casamento, o carnaval? Um carnaval no meu... meu casamento, um carnaval. Meu isso. casamento é um carnaval. É? Isso. Esse é do... é do coro cênico, é da disciplina de coro cênico. E depois a gente tem um outro espetáculo que é do terceiro ano também. Que é a disciplina de prática de atuação teatral 3. Agora, que... E aí finaliza a mostra nesse dia. E aí também eu estou tendo oportunidade durante a mostra de lançar o meu livro. Eu ia falar que, do é que é a minha tese que eu fiz a publicação e eu vou lançar aqui também na mostra. E o que é esse livro, essa tese, do que que fala? É, a minha pesquisa ela é sobre processos de criação com a experiência sensível na atuação, no trabalho do atuante, do ator e da atriz. Quem quiser encontrar o seu livro, já está disponível online, como que é? Já está disponível online no site da editora Apris, que é a editora que está que produzindo esse livro, e a gente, no meu Instagram, pode procurar lá também, a gente tá, vai, vai fazer a divulgação aqui. A gente vai estar tá aqui todos os dias, a partir de hoje, às 19h30, até na quarta-feira da semana que vem. Com essa programação aqui aberta para todo mundo que quiser vir prestigiar a gente. E, os e o trabalho dos nossos alunos e alunas. Sempre às 19h30, aqui no TUM, da Universidade Estadual de Maringá.